Você, estudante, servidor ou membro da comunidade, sabia que o IEF Sul de Minas disponibiliza no portal da internet vários dados institucionais? São informações financeiras, orçamentárias, administrativas sobre recursos humanos e materiais, sobre as atividades planejadas e as executadas, além de informações sobre as ações educacionais. Basta navegar pelo portal institucional para se informar, por exemplo, sobre os serviços prestados pelo IEF Sul de Minas em todas as 9 unidades. Também é possível verificar quanto a instituição gastou com energia elétrica, com água ou com serviço de limpeza nos últimos anos. São inúmeras publicações, dentre elas, os dados abertos do IEF Sul de Minas. Eles trazem informações para que todo cidadão possa ter acesso, baixá-los no computador para serem estudados e, inclusive, compartilhar essas informações públicas. Disponibilizar tais dados é um dever da instituição para a promoção da transparência, do engajamento na participação social, do desenvolvimento de novos e melhores serviços e do aumento da integridade pública. IEF Sul de Minas Trabalho Transparência e compromisso social.